<risos> mira cara de arre eu não sei se eu vou saber agora esse espanhol toda vez que vai se empezar na gravação é essa que é risos Listo? Sim, listo. Já estou estudando aqui, sem, sem um abanico. Para os usted, os saber quanto sofrimos aqui para gravar o, o vídeo para vocês. Olá, Olá meus irmãos panameños. Olá, minhas irmãs panameños. Oi, regressamos Eu com. A aqui. Não pode ligar do abanico Ai, por porque Deus. senão vai que o sonido cair na gravação. Ah. E novamente com com, la, com o Lobílio para fazemos lá os ditados panameños ditos dichos. dos dichos panameños e encontrando também alguma coisa que seja um pouquinho parecido em português. E como a última vez foi deu, a é a Verônica. E pesa ter com a primeira a primeira pergunta. Ah, antes disso, se é a primeira vez que você está aqui é panameño, fala espanhol ou legusta gosta de Lobílio? se inscreva aqui abaixo e também deixe seu like. Listo? Agora você. Oh, deixa me qual dito, o primeiro oh, dito? mira para já. Ah, não posso mirar. Por Deus. Hum. Ah... Isso aqui é raro. Mira, Cara de arre... Eu não sei se eu vou saber falar esse espanhol. Cara, cara, cara. Sim. Sí. Cara de a, arre arre, dois dois R. Arre. Arre. Cara de arrependimento e cuerpo de tentação. Pobrecito. Cara de arrependimento e cuerpo de de tentação. De tentação. Aham. A arrependimento. Arrependimento. Sim. Eu creio que queres dizer arrependimento, né, em português. Sim, é, é, é como em português, cara de arrependimento e, e corpo, corpo de, tentação. de tentação. Seria uma ninha uma, uma hum. ou um muchacho que que tem um corpo muito hermoso ah. e esse caça ou se... Você quer? Você caça? Casa? Casa, uh -huh. Se casa e, e se namora com alguma pessoa, é com uma, uma idade um pouco mais barro Porque você está dizendo isso? Ah, porque... Aparenta ser isso. É, Tinha um corpo muito belo, ah. muito hermoso, e ah. se arrepende de, de ter alguma situação com alguma pessoa? Oh, Não! Ah, para... é, é escasso isso! Você então, Uste, para... mezclou uma coisa com outra. Então qual a interpretação? Não, espera te ah, sim, sim, a interpretação. Interpretação. Describe a mulher de rosto pouco agraciado, mas de hermoso cuerpo. Qual o disse? Cara de arrepentimento e corpo de tentação. Mira, eu te disse que está raro. Tem um corpo hermoso, mas la cara e feia. <risos> Eso foi muito buena. Sí, sí, marcou, ah, ahora marcou, marcó? Marco? No. Ahora usted, usted dile, dile, dile, dile, dime, dele para para dime. nosotros. No, dile, dime es é para ah. decir para mí. Ah. Entonces, dile para nosotros si em Brasil há alguma coisa eh Igualita essa frase? Feia de cara, mas boa de corpo? Não sei. Então, vocês... Vamos para a segunda. Se roga a bandeira do Flamengo em la cara, está listo. Eles não sabem o que é Flamengo. Ah, eles sabem o que é Flamengo. lá a bandeira do Panamá na cara e já. Não. lá a bandeira do Bayern Munique. Ruga a bandeira que do, Barce, do Barcelona ou Real Madrid que em, em La Cara e já. Está lista. A bandeira que queira. Qual é. a próxima? La próxima é. Hum. Caras, vemos ou vemos? Porque é com Uber. Hum. Cara, vemos, corações, nos sabemos. Ah. espera ah. Caras, vemos. Corações, corazones, corazones. corações? Corações. corações. Cara, vemos corações, não sabemos. que Em Brasília se habla quem vê cara não vê coração. Sim, agora dá-me a tua interpretação. Ou seja, mesmo que a pessoa aparente... Oh, me... você... <risos> um momentito. Estava falando em português. Mesmo que a pessoa tenha, tenha uma aparência muito boa, muito hermosa, muito amigável, Pero seu coração é malo. As intenções dessa pessoa são malas. Correto. Correto? Sim. Quando de quem menos esperamos recebemos decepções. É. Essa é a mesma coisa. que está Sim. O que Essa é muito, muito, muito fácil. Sim, é muito fácil. É trabalho não mata a ninguém. O trabalho não mata ninguém. Sim, meu amor, dê-lo para eles. Sim, ela é interpretação, a interpretação é que o trabalho não é malo para nenhuma pessoa, né? Sim. Ela é não, não é um dito, não é um dito. É uma, é lá, uma, uma sentença, sentença, sentença. sentença aqui seria frase? Sim. Desde na frase, na frase, na sentença. sentença. Sim, eu creio que sim, é uma expressão Uma expressão comum Que o trabalho não mata a nenhuma pessoa né? Ou seja, o trabalho não mata a nadie Sim E no Brasil seria como uma coisa como é, O trabalho edifica o homem Ou o trabalho não mata ninguém também ah, Nos ensinha que o ofício Não marcou? Já marcou? Não, eu vou marcar depois. Tu então, você vai se ouvir, se ouvir. É ah, sim, eu vou me ouvir com o meu dedo aqui. aqui, aqui. Nos ensinha que o ofício e profissão que realizamos é parte de nossa... Espera, espera, que eu estou estudando aqui já. Nos ensinha que o ofício... O oh, profissão que realizamos é parte de nossa vida e é saudável. A própria sentença já está falando, sí. não é um bicho. Ah, eu te digo que é fácil, eu te digo. Procura outra coisa mais difícil. Eu vou buscar outra coisa. Olha aqui, o que é a sentença? Refrão. Refrão é um refrão, é uma assim. frase. uma oh, frase. Oh, tranquilo. Ah, procura aquilo, o dito. Dicho, uh -huh. então vamos para o dito. Mas hace ele que quere, mas hace ele que querer que ele que pode. Mas, mais fácil o que quero do que posso. A pessoa que é como que mais fácil o que quero do que posso. Não, não é fácil, é hace. Mais fácil, é mais fácil o que quero do que posso ou seja, é na pessoa que tem lá capacidade muito grande, pelo que só ele faz o que ele gosta. É isso? É interesse, interesse e lá necessidade supera a capacidade. É o interesse e a necessidade supera a capacidade. Sim. sim. Se a pessoa tem uma capacidade sei, de fazer sei. coisas melhores, pelo que é a, a, a se querá, somente as coisas que que tem que fazer já. Que ele, te, que ele interessa, que ele gusta solo. Ou seja, já, já. Já okay. sí. sí. Marcou? Já marcou? Sim. Sí. Ok. Então, so, esses são os ditos e reframes de hoje. Se você tem a sugestão, sugestão. Sugestão. Sugestão é. é sugestão é para ressuscitar. <risos> <risos> <risos> se tem a sugestão, su su se tem uma dica que Queira falar para nós outros, escreva cá abaixo. Se si tem uma correção para o que estamos falando aqui também, eh, a nós não gostamos, a nós não gosta muito que vocês hajam as correções. Acá em abaixo, lá la, na la descrição, em lá, nos comentários. E se si é a primeira vez que você está aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar like, su... like. Link, eu não sei sé como se habla. Muito obrigado e até o próximo vídeo.